Solução técnica na hora. Então não pode gastar tempo dando solução. E exatamente por isso que eu vim para obra. Para arrumar soluções rápidas, fáceis. E que possibilitem que a gente consiga adiantar o cronograma. Então você vai ter a oportunidade. Eu vou te mostrar passo a passo no detalhe. Desculpa aí. O pessoal estar tá tá tirando o ah. acesso ali. A coisa vai ficar agarrada aqui. Hein? Ah, daqui a pouco. Eu vou descer então daqui a pouco. Tô tirando ali já. Tá, mas como é que faz para pular de um para o outro? Tá aí. Você por aqui? Oi, eu subi pelo um buraco, eu mas e aí? Não, eu vou lá falar com eles, viu? Aí você vê, coisa de óbvio, tá tirando excesso. Como é que a gente sai daqui? Não sei. <risos> então a gente tá aqui pra isso. Tornei essas duas semanas o cronograma e mostrar pra você o passo a passo da instalação. Fica aqui no YouTube, não deixa daquele de like, aquela curtida e de acompanhar todo o nosso processo. Voltei. Mostrar passo a passo, no detalhe, tudo que você precisa, né? E acabou que bonito. Vai ficar bonita. Viu, modéstia à parte? Já tô. Daqui a pouco eu mostro pra você como é que a gente tá carregando esses negócios aqui, ó. Muito louco, muito louco mesmo. Então vamos pra cima, a gente se vê já. Ó, vamos começar a ação. É o seguinte, o caminhão tá carregado ali embaixo, mas como a grua não funcionou no sábado, pois é, gente, o pessoal resolveu tirar folga no sábado. A gente correndo no cronograma, o pessoal resolveu tirar...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 já estamos com a nossa quarta pessoa aqui, viu? Então você vê. É uma equipe, né? É totalmente enxuta? Não. Eu acho que dava pra gente otimizar um pouco mais. Mas, porra, eu acho bem otimizado pra gente pensar. E isso aqui é o que a gente tá instalando aqui na obra, ó. Esses daqui já foram. Esses tá também. Aí ah, esse é o momento que a gente tem que esperar um pouco mais de calma por causa da corda guia que a gente tem que conseguir pegar ela. E o painel tem que tomar muito cuidado pra não bater na fachada, tá?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 E aí, tá vendo que ali é no grampo? A gente fez um reforço, viu? Pra quando fazer o furo. Tá? Ó, e aí eu vou dar uma dica pra vocês. Vocês que trabalham com chumbador, vocês precisam ter essa chavezinha aqui, ó, de catraca. Pra ir apertando, entendeu? Pra apertar o chumbador, isso aqui é a melhor coisa. Aqui, ó, eles só apertam com chumbador, entendeu? Vai só apertando, apertando. E o plástico. A gente tem que soltar o plástico, né? Pra prender.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 por isso que é legal ter essa catraquinha. E ó Aí por isso que é importante Inserte provisório E aí depois vai só ajustando Tá vendo? Ó, oh, aí lá em cima A gente tem mais uma pessoa ou oh, outro menino <risos> Lá em cima Aí alinhando Travou aqui embaixo Linhou lá em cima garantimos um prumo Tá tudo aprumado, viu? Só show de bola, né? E eu tô olhando, escutando barulho aí, ó. Lembrando, a gente vai travando e a gente usa esses pedaços de montante mesmo, entendeu? Que tava para o esquadro, a gente tira do esquadro, depois terminou de estar e usa para esses travamentos, reforços e etc.